Já nasceu Deus menino, filho da Virgem Maria Já nasceu Deus menino, filho da Virgem Maria Ai, caro, o noite, é noite, eu